Você já pensou em economizar dinheiro ao importar roupa das marcas mais famosas? O método é muito simples e fácil, podendo ser feito por qualquer pessoa. Você quer ter a oportunidade de começar a importar roupas originais de diversos países como Estados Unidos, Peru, China, comprando diretamente da fábrica com ótimos preços? Já pensou em poder pagar em média R$ 35,00 em roupas de marca e poder revender por 3 ou 4 vezes mais cara aqui no Brasil? São roupas originais da Tommy Hilgfer, Lacoste, Rodster, Abercombe, Ralph Lauren, Hugo Boss, entre outras, pagando pequenos preços. Aprenda o passo a passo do processo de importação e tudo o que é necessário para realizar uma importação segura. Conheça o curso Aprenda Como Importar Roupas. E então, quer saber mais? Clique no link abaixo no campo da descrição.